Olá pessoal, meu nome é André. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito de uma grande polêmica do mundo da fotografia sobre composições que envolvem modelos, pessoas, né, de modo geral, e você, às vezes, corta é, um braço, corta uma perna, e aí a coisa fica, né? Ah, coloca a perna inteira, coloca a perna pela metade, coloca o braço inteiro, coloca a mão, coloca... Coloca o um não, né? Coloca a mão ou não coloca a mão? E aí fica aquela dúvida... Fica bom? Não fica bom? Fica bonito? Não fica bonito? Fica legal? Não fica legal? Porque o fotógrafo tal faz assim, o fotógrafo tal faz assado. Eu queria fazer igual, eu queria fazer diferente. Bem, é, claro que eu não vou conseguir responder totalmente, né? Não é categórico isso que eu vou dizer aqui no vídeo. Mas é talvez uma tentativa de ajudar quem tem dú muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Então eu vou mostrar aqui algumas fotos bastante conhecidas né, de fotógrafos uh, renomados também, né? para a gente tentar entender quando é interessante cortar um membro, né, um braço, uma perna ou uma mão para deixar a fotografia mais interessante. O que, é que envolve as, esses aspectos que direcionam uma fotografia, uma composição para que ela fique mais interessante ou não, para que a gente preserve ou não braços, pernas. Né? Então vamos tentar estudar aqui algumas, alguns enquadramentos e ver essas possibilidades e tentar entender que às vezes é interessante radicalizar um pouco mais na composição para trazer né, para a fotografia uma estética mais interessante, mais arrojada, às vezes. Bem, a gente vai começar com uma foto do Sebastião Salgado. Essa é uma foto da série é, que ele produziu na década de 80, na Serra Pelada. E nessa imagem a gente está vendo algumas coisas bem interessantes para a gente estudar, sobretudo a composição, pensar a composição na fotografia, tanto na pré-produção quanto na pós-produção também. né? Bem, essa imagem a gente está vendo um dos garimpeiros, ele está subindo né, uma estrutura nesse local, que é um garimpo de ouro. As, as subidas e descidas são muito perigosas, então o fotógrafo ele tinha que estar numa posição relativamente segura para capturar algumas imagens, né? Nessa especificamente, a gente vê o garimpeiro ao centro, ele segura um tronco de madeira. E no canto esquerdo, tem uma mão, né, a mão de um outro garimpeiro, provavelmente Sebastião é Salgado, ele fez questão de não cortar essa essa mão. Quer dizer, ele deve ter feito outras fotos na sequência e ele escolheu essa em particular para imprimir, né, para publicar. Ele fez uma exposição recente no Brasil, em São Paulo, é, no Sesc Bauru, é, e ele exibiu essa imagem também, né? Então, quer dizer, ele, ele fez uma escolha. Para muitos fotógrafos, essa imagem né, dessa mão na esquerda seria algo para se evitar, né? No caso do Sebastião Salgado, ele preferiu preservar essa mão aí. Essa mão, ela cumpre uma função da composição, né? ela dá uma sequência narrativa para a história que está se desenrolando na frente do fotógrafo. né? Então a gente está vendo no plano de fundo é, um monte de garimpeiro subindo descendo a serra e no primeiro plano a gente tem essa essa mão, né? ela está um pouco mais próxima, e no centro a gente está vendo o garimpeiro. Então existe uma tensão dramática dentro de toda essa composição e a mão ela cumpre essa função de capturar né, o, o, os outros elementos da composição, como o tronco e o outro garimpeiro, para dar continuidade a essa sequência dramática. Então cumpre uma função muito interessante, muito expressiva, dramática, na composição, essa mão, né, esse membro, na foto do Sebastião Salgado. Muito bem, a próxima imagem é a da cantora Rihanna, da fotógrafa N Leibovitz. Essa imagem foi publicada também muito recente na revista Vogue. É a Rihanna grávida. Ela está em cima de algumas almofadas, né? É um quarto, aparentemente, tem um espelho ao fundo. E ela está com essa, com esse casacão né, escuro e tem uma luz difusa muito interessante, né? Mas o que chama atenção nessa imagem, além desse momento, que é um momento muito bonito para as mães, e para a Rihanna também, é interessante que nessa imagem a fotógrafa ela faz um corte nos pés e a composição, né o quadro geral também, ele foge um pouco do tradicional hoje é um formato um pouco mais... a tela um pouco mais esticada, né, a proporção um pouco mais horizontalizada nesse caso é uma composição um pouco mais quadrada vamos tentar imaginar o seguinte vamos tentar imaginar essa composição com os pés para tentar entender que é, o que a fotógrafa quis escolher em termos de composição, é, os pés poderiam ser algo totalmente irrelevante. Portanto, ela escolhe é, fazer esse corte na composição né, da figura humana e preservar alguns pontos interessantes e é, fundamentais na composição. As mãos, né, que envolvem ali a barriga, está no centro da composição, no centro da foto. A expressão da cantora, né, ela olha fixamente, olha de modo muito muito direto para para a câmera, para nós também. E se a gente pensar da seguinte forma, né, que cada elemento possui um peso visual, é, quer dizer, o casaco ele possui um peso visual muito grande, só que ele é recortado pelo corpo da cantora, e o que se sobressai nesses dois, nessas duas áreas mais mais pesadas, que, é o que fazem parte do casaco, o que se sobressai é o corpo, mas de modo muito mais especial é a barriga, né, a barriga, da cantora grávida e se a gente perceber ao fundo né existe ali um jogo de diagonais que reforça um pouco a centralidade da barriga existe também uma, uma uma sugestão de diagonais que também centralizam o corpo da cantora na no quadro são as diagonais das almofadas e também a diagonal das pernas eu penso que se a uh, se a composição os pés fizessem parte dela Talvez ah, houvesse uma perca dessa potência de tentar organizar essas diagonais da composição no primeiro plano com as almofadas e no plano de fundo com ah, os elementos do quarto. Né? Tanto a porta quanto a cortina, quanto o espelho ao fundo também. E o que a gente realmente está observando, né? o que é realmente marcante é o tema. Né? Quer dizer, é a cantora Rinhana grávida. E esse registro especial também, né? Bem, a próxima imagem é do Cartier-Bresson. Né? São garotos na praia, década de 30. E aqui a gente também tem é, uma sugestão muito semelhante de corte é, da primeira imagem, né? Do Sebastião Salgado. A gente vê é, quatro garotos correndo em direção ao mar. E existe um quarto garoto que ficou quase totalmente fora do quadro. E a mão dele aparece sutilmente no campo esquerdo. Então, o que, que o Cartier-Bresson, por que será que ele escolheu é, preservar essa imagem com essa mão ali do lado? Né? A gente sabe que na história do Cartier-Bresson, ele buscava um determinado instante decisivo para capturar a imagem. Bem, então essa imagem do Cartier-Bresson, ela nos chama muito atenção por conta dessa, dessa mão que está do lado esquerdo. É, o fotógrafo ele fez questão de preservar essa essa mão do lado esquerdo, né? É, o que, que ela o que, que ela está dizendo para a gente, né? Em termos de composição, é, ela ela nos traz uma certa é, um certo equilíbrio. A gente percebe que a, a os corpos dos três garotos eles tensionam para o lado esquerdo, né? Quer dizer, essa curva e o corpo do primeiro garoto faz para dire para esquerda, potencializada pelo braço do menino. Uh, que aparece completamente no lado esquerdo, né? ainda tem esse triângulo sugerido no braço esquerdo desse garoto que também tensiona a imagem para esse lado, né? para todo esse lado de, de esquerdo. então é como se houvesse quase que, que uma é como se houvesse quase uma diagonal que começa no pé, uh, no quadrante inferior direito e vai até a cabeça do menino no canto superior esquerdo. Então essa mão do lado esquerdo, ela meio ela ela de certa forma equilibra a, o restante da composição, né? Ela dá, ela cria uma dinâmica. E se a gente perceber esse jogo de mãos né, essa dança das mãos, a gente percebe apenas aqui na, na composição, as mãos que aparecem são apenas quatro, né? Então existe uma dinâmica nessas mãos, existe uma certa uma certa dança e de formas que equilibram o quadro geral, mas que criam uma dinâmica e cria uma sugestão de movimento muito marcante na fotografia do Cartier-Bresson. Então, não é uma regra não preservar determinados pedaços né, da mão, do braço ou de uma perna é, por conta de uma certa pureza da composição. né? Muitas vezes esse membro que aparece, que surge meio que por acaso na composição, é de fato ali o elemento que vai fazer com que a composição se equilibre, com que a composição se estabeleça de modo mais agradável até. E a quarta imagem também é do Cartier-Bresson, no ano de 1952 a gente percebe, essa é uma foto muito famosa também do Cartier-Bresson a gente percebe a figura de um menino, né, um garoto é, ele carrega duas garrafas e ele sorri para alguém, por um determinado canto, que o canto esquerdo da, da foto. E também a gente percebe aqui que o Cartier-Bresson faz diversos cortes. Ele corta a perna do, do garoto, ele corta a metade do corpo ali de uma pessoa que está do lado do garoto, do lado esquerdo. Então, quando a gente percebe uma, uma cena, isso também acontece muito na pintura, no caso da pintura é uma coisa um pouco mais particular do que na fotografia. Mas na fotografia, o que, que o fotógrafo está vendo no, no monitor, ou então no visor? Ele está vendo formas, ele está vendo cores, ele está vendo luz e sombra. Então, é, de certa forma, é preciso que a gente abstraia que a gente, na verdade, não está vendo ali uma pessoa, a gente está vendo uma representação. A gente vê um reflexo, a gente vê formas. De certa maneira, essa perfeita adequação de formas no quadro para que a composição ela se torne equilibrada. Mas muito mais do que equilíbrio é preciso que a gente busque uma certa originalidade, uma certa singularidade. E o Cartier-Bresson, ele é muito muito feliz nessa nessa busca porque ele é, justamente estava tentando capturar esse instante decisivo e, então, nessa imagem, grande lição que a gente pode tentar colher, né, é de que nem sempre é, vai prevalecer que a fotografia mais bem resolvida é aquela que enquadra plenamente a figura humana na, no quadro. Então, o que, que vale aqui? Vale a experiência, né, vale o experimento da fotografia tentando nos desvencilhar desse certo purismo que existe ainda na fotografia de que a gente precisa sempre enquadrar completamente a figura humana no visor ou então no monitor portanto é importante que a gente que está estudando né, e muita gente que já está há alguns anos na fotografia é, entenda né, que é importante que a gente é, veja esses elementos, né, pessoas, uh, objetos, como formas. Essa é essa grande lição da pintura também, né, onde o artista ele percebe coisas, coisas abstratas que se tornam figuras. E a fotografia não é diferente, né? A fotografia é essa linguagem visual que é gravada com sombras, com texturas, com linhas, com planos, né, com esses elementos da linguagem visual. Portanto esses grandes fotógrafos que a gente viu aqui eles têm essa essa ideia onde a exploração da fotografia enquanto experiência de registro eh, do mundo real se configura como uma experiência eh, da linguagem visual no momento da captura da imagem. Portanto é interessante que esses estudos sejam feitos, que essas abordagens sejam praticadas para que a gente tente chegar uma fotografia mais arrojada, uma fotografia mais singular, é uma fotografia mais conectada com o mundo da arte, porque senão vira apenas técnica, vira apenas um registro, um registro banal do real e não vira, e isso nunca vai se tornar algo singular, como a arte consegue fazer. Bem, então a gente pode perceber nessas imagens que eu acabei de mostrar que algumas fotografias elas pedem que um braço uma perna seja cortado por quê né porque isso é interessante fazer porque às vezes a composição se resolve com aquele corte então é preciso experimentar não é não é às vezes não é interessante é, você tira a foto você não quer cortar né você não quer fazer nenhum crop na imagem é, isso não é às vezes é interessante fazer, né? Às vezes é interessante você fazer o próprio enquadramento na captura. Você já faz o enquadramento pensando no corte daquele braço, daquela perna, daquela mão. Então é importante pensar esse aspecto da fotografia de um modo não tão ortodoxo quanto a gente pensa, né? Quer dizer, será que é uma regra mesmo isso de sempre preservar os membros no enquadramento, braços e pernas, né? Será que isso é uma regra que vai, vai sempre dar certo? Então é isso que é a, a provocação que eu faço aqui, né? Para a gente pensar a respeito disso, para levar isso para a nossa prática profissional como fotógrafos, é importante a gente sempre pensar nas possibilidades que um certo tipo de enquadramento pode trazer para o nosso trabalho final. Bem, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, coloca nos comentários. Até o próximo vídeo. Um forte abraço! E até mais.